Deus não despreza quem é justo Deus jamais mudaria a justiça Deus nunca ajudará os malfeitores Ele tira do caminho dos justos inimigos Eles perecem, com o assopro de sua ira eles se consomem Deus faz coisas grandiosas, não se podem explicar Ele fere, mas suas mãos podem curar Em seis angústias ele me livrará E na sétima o mal não pode me Comigo posso confiar Eu quero ser armado e protegido Preciso nesta hora ser ungido Eu quero a imunição contra o pecado Eu quero ser obreiro aprovado Eu sei o que eu quero, não mereço Eu quero e eu vou pagar o preço E mesmo que eu seja humilhado por Deus serei honrado Quero arma pra lutar Quero escudo e proteção E por onde eu passar Deixar rastro de unção Ser fiel e não errar E jamais te entristecer No arado que eu pegar Eu não vou esmorecer Alegrar teu coração Mesmo estando em provação Não deixar de te louvar Mesmo dentro da prisão, Seja onde estiver Eu não vou negar a fé Pois o Deus que eu adoro vai Ele me livrará E na sétima mão mal não pode me tocar Ele move a terra e céus pra me guardar E na guerra da espada Ele me livrará Esse é o Deus que está comigo, eu posso confiar Eu quero ser armado e protegido Preciso nessa hora ser um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 e não errar E jamais sempre se ser. no ar.